Nós estamos nos aproximando de Tu Bishvat, que é o 15º dia do mês de Shvat, onde nós comemoramos o aniversário das árvores. Qual é a ideia dessa comemoração? Um verso bíblico, ou seja, o Criador do Universo se manifestando no texto da Torá e dizendo o seguinte que o homem é a árvore do campo. Essa comparação, essa metáfora, vem daquele, o Todo-Poderoso, que criou absolutamente tudo e quer nos transmitir uma mensagem, ao mesmo tempo, bem abrangente e bem profunda. A árvore domina o cenário da natureza, ela desponta dentre todos os tipos de vegetação. Ela tem uma estatura diferenciada. Ela tem uma complexidade única. E esse é o papel do ser humano quando ele é comparado a uma árvore pelo próprio divino: a árvore possui tronco. Antes de mais nada, raízes que vão originar o tronco, os galhos, as folhas, as flores, os frutos. A árvore colabora na natureza com a oxigenação, produz o oxigênio e a árvore também nos dá a sombra. E ela muda qualquer cenário onde ela se encontra presente. O ser humano foi abençoado por Deus para dominar toda a criação, como ator principal entrando em cena na realidade maior, que é a vida, que é o universo, com o propósito maior de servir aquele que o criou a sua imagem e a sua semelhança. Imagem que é a faísca divina que nos anima por dentro e semelhança é a capacidade, o discernimento, a escolha entre o bem e o mal, entre uma proximidade maior do Criador, o Deus nos livre um caminho diferente o homem tem a responsabilidade, tal qual a estatura da árvore, despontando no cenário da grande vegetação, de terras verdejantes, de se diferenciar na sua missão e na sua complexidade. Tal qual a árvore que tem raízes, o homem também tem suas raízes espirituais se confundindo na própria divindade, suas raízes históricas da sua própria nação, suas raízes familiares envolvendo valores éticos, morais, espiritualidade, religiosidade, devoção e as raízes germinam se desenvolvem e produzem um tronco rígido, um tronco que avança uma altura bem acima do chão e que já faz espontar uma estatura, e esse tronco forte, rígido, são os valores e a estrutura da família da família judaica, da família com seus valores, com seus princípios, com a sua união, com a sua solidariedade humana, com a união de todos os membros, irmanados pelo mesmo ideal. O tronco vai, então, se dividir em galhos, que são as ramificações, as ramificações através da prática do bem, o bem multifuncional, o bem avançando em várias frentes para beneficiar o próximo. Esses são os galhos desse tronco tão rígido e tão forte que alcança a tão Especial estatura. Dos galhos vão para as folhas, que é a forma de fazer a fotossíntese, de se alimentar, de alimentar o organismo. A família representada pelo tronco, que é a espiritualidade do ser humano, tem que ser renovada tem que ser dinamizada, enquanto uma árvore tem folhas, ela está viva, ela está respirando. Depois nós temos as flores, a beleza de uma conduta exemplar, a beleza de uma sensibilidade maior para assuntos espirituais, para assuntos sensíveis, a beleza representada por uma linda flor que acaba desabrochando dos galhos de uma formosa árvore. Depois nós temos os frutos. Os frutos do ser humano são as suas boas ações e, mais ainda, o respaldo, o efeito, o eco de suas boas ações nos mundos espirituais. Conforme dizem os nossos sábios, que eh, a pessoa, na sua última morada, no seu último instante de vida, nesse plano físico e material, ela é acompanhada pelos seus familiares até o seu último endereço. Mas os seus verdadeiros filhos, que são as criaturas angelicais criadas pelo seu pensamento, pela sua fala e pela sua ação acompanham a alma ao acender e galgar os degraus da espiritualidade, cada vez mais alto, resplandecendo diante da luminosidade de Deus. O homem é comparado à árvore e não há autoridade maior para fazer essa comparação do que aquele que criou tanto o homem como a própria árvore. Assim como a árvore desponta, no dia do Rosh Hashanah, do Ano Novo das Árvores, nós fazemos um brinde à vida, representada por essa, esse vegetal tão especial que desponta no panorama das terras, verdejantes, nos conscientizando do nosso papel, porque nós somos a verdadeira árvore do campo quando nós cumprimos com a nossa missão sagrada de revelar Deus, aqui embaixo, no plano físico e material, elevando cada vez mais a materialidade do mundo a um nível superior, e dessa forma, conforme as palavras do líder da nossa geração, o Rebbe Dilubavitch, nós estamos desencadeando o limiar de uma nova era, com a tão almejada redenção, a qualquer momento, se Deus quiser. Xanatová, um ano bom e doce, para as árvores do mundo, que são a representação do no, da nossa atuação do ser humano e da sua missão maior. Um brinde à vida, um brinde à conexão maior com o nosso Criador e que possamos ser instrumentos da vontade infinita de Deus. Amém.